o fundo dessa estrada Vejo a longe o horizonte Vou seguindo sem destino Vou sumindo atrás dos montes Eu tô fugindo de mim mesmo Não lembro mais do meu nome Tô tentando apagar Um pensamento que não some Nessa estrada eu vejo o céu Que some no infinito Vejo azul sumir na serra Oh, que mundo tão bonito Nessa estrada tão deserta Eu me sinto tão sozinho Sigo em frente e não desisto Vou seguindo o meu caminho Essa estrada é como um sonho Eu não lembro do começo Quando vi já estava nela Mas não lembro o endereço Mas eu lembro que você Estava em meu pensamento Lembro o seu lindo sorriso Lembro os nossos bons momentos Eu piso o fundo nessa estrada Vejo ao longe o horizonte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 Ezo, lembra os nossos bons momentos.